Cada roca do destino Desfia e fia a trama da vida Traça e mede Precisa o tempo Dá rumo ao curso da nossa história Sou eu quem fio, sou eu quem tramo Mas quem me dá é a vida Quem me leva é o tempo Quem me trouxe é a vida Quem me leva é o tempo No Grupo Umbu. Eu só brincava comigo, porque eu tinha mania de ficar limpando tudo, sabe? varrendo, <risos> lavando os figurinos. Não, não, não deixa levar não, porque pode manchar. Deixa que eu levo para casa, eu lavo. Porque às vezes era uma coisa simples, né? Então, eu, quando eu fui convidada para ir para o Circo de Solé, os meninos do Ombu diziam, oh, Silvio, não vai precisar, chega lá, já sei, você já vai querer pegar vassoura e varrer. Lá você não vai ter que varrer. Você tem que fazer o que mandaram você fazer. Não é assim, lá não tem que varrer, lavar figurinha, nada disso. Engraçado, por coincidência, a primeira cena que eu ensaiei em Beatles Love, sabe o que eles me deram na mão? Uma vassoura enorme, eles não sabiam dessa história. Não sabiam dessa história da vassoura da Silvia aqui. Era uma vassoura, ela era comprida, um capão pesado pra caramba. Um vassourão, sabe desses que varre rua, assim? Então, eu tinha que varrer os papéis que estavam no chão, as cartas que caíam do céu, como se fossem as cartas que o antigo amor de Eleanor escreveu para ela. Então, chovia cartas assim, no chão, então todas aquelas cartas eu tinha que pegar com a vassoura. O primeiro exercício que eu fiz foi com a vassoura. Eles não sabiam de nada que eu ia ter que varrer também. Depois, esta cena da vassoura saiu. O diretor mudou, não teve mais vassoura, não teve carta mais para catar no chão, porque na canção do Paul McCartney, Eleanor Rigby catava o arroz no final dos casamentos. Né? Ela catava os arroz que ficava nas igrejas. Então eu catava as cartas, mas depois não tem mais cartas para catar, ficou assim. <risos> e nesse momento é, da minha vida, depois de passar pela experiência do Cirque de Soleil, dez anos de um, um trabalho é, continuado, eu ter esse, esse reencontro com o Tear foi muito importante para mim. Me fez voltar muitos anos atrás sabe o encontro com Denise e quando cheguei aqui, primeiro encontrei esse novo Tear porque eu não conhecia essa casa o Tear a, é outra casa mas é o mesmo Tear a, a, o mesmo ambiente a mesma acolhida quando eu cheguei para fazer essa oficina fiquei encantada encantada mesmo de ver aquela mesa cheia, enorme não tinha lugar para todo mundo tinha que trazer mais cadeira que faltou cadeira me encantou aquilo, sabe? De ver a importância do fazer, a, a, a troca, sabe? Ali naquela mesa, onde cada uma trocava a sua experiência com a outra, ajudava. Idália, a Shirley, meu Deus do céu, que, que, que coisa tão importante. Muito lindo, depois de sair de tanta coisa, assim sintética, entende? Eu cheguei numa coisa artesanal linda que eu amo, fazer bonecas de pano, que sempre foi a minha paixão. Quando eu ia para o nordeste, eu queria ir nas feiras, comprar as bonequinhas de pano e agora poder fazer a minha e conviver com as pessoas ao meu lado, cada uma criando a sua própria boneca. Isso foi um sonho, um sonho realizado. Muito lindo, eu estou muito feliz. Depois de todos esses anos de experiência, com vento forte, com umbu, com circo de Soleil, eu continuo querendo fazer teatro agora com os meus 81 anos as pessoas me perguntam se se aposentou disse, não não me aposentei eu não estou aposentada não quero parar que eu sinto que eu ainda posso fazer e eu quero fazer porque eu gosto. Porque eu acho que é uma forma de expressão, é uma forma de comunicação maravilhosa quando você consegue se comunicar com os outros através da arte, através da emoção, através do sentimento. É isso que eu não quero perder. Eu quero continuar o tanto que eu possa fazer, não quero parar. É, então, esse reencontro hoje aqui com o TA, por exemplo, é um alimento, é um bálsamo, é uma lembrança que me alimenta, sabe? Que me faz ver que foi válido todo esse caminho percorrido, sabe? O que, que isso leva, o que, que isso acrescenta para as novas gerações que estão aí é, podendo né? é, vivenciar tantas coisas rápidas, eletrônicas e, e... como é? Cibernéticas. Eu não sei mais as palavras que vou usar. Mas fica faltando esse lado humano, o lado da, do fazer criador. O, fazer, o poder fazer, criar, você saber é, se expressar, saber falar e saber ouvir. Porque o que você faz... Tem retorno para você, sabe? Esse público que está te assistindo, ele leva com ele alguma coisa que você lhe dá. E você recebe muito desse público a energia, o amor, a aceitação, ou a crítica, que é importante também, não é? Então é isso. Eu acho que a minha vida tem sido, assim, uma vida de... É, onde eu procuro fazer aquilo que eu acredito. Eu acredito que, através da arte, a gente pode chegar a um, um caminho muito lindo.